Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Erivel. Eu Tô fazendo aqui, tô aqui no meu escritório trabalhando, fazendo vídeos pro YouTube Fazendo lives, fazendo os canais de entretenimento, de review de nicho para gerar renda através da internet, utilizando o YouTube Sem precisar aparecer em alguns vídeos Eu Tô aqui com uma live rodando aqui, ó Dá é para você, viu? Tem 1198 pessoas online nesse momento aqui, ó Eu Já ganhei mais de 1500 inscritos nas últimas 24 horas nesse canal aqui Aqui eu tô com o meu computador aqui com uma conta minha da Hotmart, olha só pra você ver, e um dia, 1896, 1628, mil e tanto, 230, 927 e por aí vai. Beleza? Eu tenho outra tela aqui. Então eu tô ensinando passo a passo como que você pode fazer os seus canais de YouTube no meu treinamento de YouTube, Rank, a minha divisão do Pulo do Gato. Se você quiser aprender a fazer os seus primeiros vídeos... De graça, eu vou disponibilizar um módulo inteiro gratuito do meu treinamento aqui embaixo. É a primeira estratégia que eu fiz que deu resultado no YouTube para mim. Se você fizer, talvez dê certo para você também, beleza? Pega lá a vaga enquanto está disponível. Valeu.